O gringo. Bom dia. Baby, abre os olhos. O sol brilhou. Amanheceu. Vamos comer? Uma salada de fruta. Fudeira igual puta. Dormir de conchinha. O mar é aquele peixe comum Calma aí, vou pegar o H1. Baby, vamos acordar, olhar o um dia lá fora, caminhar um jardim de flores, sentir odores parece de outro mundo, mas é desse mundo, esse mesmo mundo. Basta você plantar, de repente aparece umas flores pra aliviar as dores. colaboradores, fazedores, editores, benfeitores, olhem pela janela os beija-flores, amores progenitores, parecem assessores da bolsa de valores, valores interlocutores, vendedores sem valores, pescadores, coletores sem temores, pintores de um mundo de ilusão, percussores Que vai me amar, ser original, excepcional, singular, triunfar, não me abalar, alugar alongar lugar, e plantar, não ser alocar capital, chefiar a máfia. A luta não é por poder, nem por dinheiro. Aqui guardamos o segredo do mais longevo. Baby, abre os olhos, sol brotou, amanheceu. Vamos comer? Salada de fruto, poder igual puto, dormir de coxinha, mas aquele peixe comum camoeiro pegar o H1, cender a tora, aquele verdoso, protegido de um bom, Baby, vamos aguardar, olhar o dia lá fora, caminhar no jardim de flores sentir o parece de outro mundo, mas é desse mundo. Esse mesmo mundo, basta você plantar. De repente aparecem umas flores, pra aliviar as dores. Acabar com os horrores, planta medicinal, química rara, multicores, exalando sabores, sonhadores, colaboradores, fazedores, editores, benfeitores. Olhe pelas janelas os beija-flores, amores progenitores, parecem assessores da bolsa de valores, valores interruptores, credores sem valores, pescadores coletores sem temores, mentores de mundo de ilusão, percussores sedutores, acumuladores, o um green